Esses, essas camadas né? vamos juntar tudo através de um merge então juntei aqui todos, todas as camadas agora eu vou criar logo aqui abaixo dessa camada um layer em branco ainda com essa seleção ativada vamos pressionar o atalho Alt Delete então vejam que vai criar aqui uma, uma área selecionada com essa pintura né? essa cor vamos deixar ela 100% escuro preto, agora sim Pintamos aqui com a cor escuro, juntamos os dois objetos. Antes disso, inclusive eu vou fazer aqui mais um CTRL J para duplicar essa camada de cima aqui, né? Vamos tirar aqui agora de cima só para vocês verem como que ficou. Temos esse efeito aqui de padrão. Podemos juntar os dois objetos aqui, ou as duas camadas. Para selecionar essa camada aqui eu vou pressionar o botão ALT e clicar sobre esse ler. Então o botão ALT, aliás, ou CTRL, né? Vai selecionar aqui esse layer. O Alt ele dá um zoom aqui sobre a área. Então botão Ctrl vai selecionar. Botão C de crop, né? de cortar. Botão Enter e Enter novamente. Então temos aqui o nosso segundo padrão. Mais uma vez, vamos selecionar tudo. Vamos lá em Image, ou Edit, Define Pattern. E vamos criar aqui o padrão. Pode ser padrão sem o um acento. Padrão, underline, 2. Então temos o nosso segundo padrão. Vamos voltar lá no nosso shape. E agora eu vou aplicar esse segundo padrão clicando aqui no pattern. Vamos trocar o padrão agora para o próximo. E vou deixar um pouquinho maior também aqui no size. Então em size eu vou deixar em 5, mais ou menos. 5 ou 8. Só para a gente poder aproximar aqui e ver o padrão acontecendo no chinelo. O nosso último padrão para fechar essa videoaula é o padrão da correia. Esse padrão aqui é mais simples, tá? Então vamos lá, mais uma vez, Ctrl N, criamos um documento de 2048 por 2048, tamanho bem grande aqui para a gente poder começar, né? 72 DPI de profundidade e fundo branco. Copiamos o chinelo mais uma vez, agora eu posso pegar essa mesma imagem da, da primeira, pegamos aqui esse padrão, selecionando aqui e aplicando o Ctrl J, deletamos a imagem de fundo, rotacionamos esse padrão, CTRL T, aqui com a ferramenta seleção, vamos selecionar o padrão, CTRL T, rotacionamos aqui na horizontal, vou puxar uma régua, só para ver se está certinho, não precisa ser perfeito, né? mas tem que aproximar, e ENTER para poder confirmar a transformação. Botão Z para tirar o zoom, CTRL T, e transformamos aqui o tamanho dessa imagem, posso deixar aqui um pouquinho maior, e agora vamos criar esse padrão. Como eu falei para vocês, esse padrão é um pouquinho mais fácil. Então vamos pegar aqui esse objeto, que seria um retângulo com as bordas é, arredondadas, né, ou levemente arredondadas. Vou fazer o preenchimento aqui com a cor escura. Vamos tirar o stroke da borda. Copiamos isso aqui com o atalho Alt. Vamos copiar mais uma vez. Aliás, aqui no caso não precisa nem copiar, eu posso fazer só aqui por cima mesmo, com a mesma medida. Mas vou fazer um pouquinho maior, agora sim. Rotacionamos aqui com Ctrl T e rotacionamos 90 graus, pressionando o botão Shift e Enter para confirmar a transformação. Posiciono aqui, vamos posicionar o segundo elemento aqui também. Para poder transformar aqui o tamanho, nós temos que selecionar com a ferramenta Pento e o botão Ctrl. Então selecionei aqui essas bolinhas e vamos mover para cima, até que ela entre dentro aqui dessa... Nessa área, né? E temos aqui o nosso padrão. Isso aqui é claro, se você tiver mais tempo aqui é importante que você dê mais tempo aqui de atenção para essa etapa, né? Que é uma etapa importante de qualquer construção 3D. Eu, por exemplo, eu costumo gastar bastante tempo nessa etapa, mas aqui já está bom. Vamos juntar agora os nossos shapes, Ctrl E para poder unificar todos eles. Ctrl T. Para rotacioná-los, vou rotacionar aqui mais ou menos 45 graus. Escalonamos aqui para poder posicionar aqui acima do padrão. Observem que não ficou perfeito, né? mas vocês podem voltar aqui e editar, se for o caso. Pode deixar aqui um pouquinho menor ou maior. Né? Isso aí vai de cada um, é claro. Mas como eu falei aqui, para a videoaula, nós temos que ser bastante diretos ao ponto. Então, não vou editar demais aqui. É só deixar aqui no... Aproximado mesmo, aqui está bom. Bom, temos o nosso primeiro padrão. A partir desse momento é só clicar duas vezes na área vazia, adicionar o Stroke, que nós vimos na aula anterior, né? Fazemos aqui a, o nosso Color Overlay com a cor branco. Vamos copiar esse padrão aqui. Antes de copiarmos, inclusive, eu vou já aumentar aqui todas as duas imagens, tanto a imagem de fundo quanto o padrão, vamos deixar bem maior vou deixar aqui bem maior mesmo, aqui está bom, observem que o nosso stroke ficou pequeno, então clico duas vezes nele mais uma vez e aumentamos o size, o tamanho, para que fique maior, né? agora está bom, convertemos isso aqui como um smart object, vamos copiar aqui pressionando o atalho CTRL J, CTRL T de transformação, Movemos isso aqui para cima, pressionando o botão SHIFT e o botão de seta para cima do teclado. Até aqui mais ou menos está bom. Não precisa ficar em cima exatamente, mas, mas tem que aproximar pelo menos, né? Vou deixar mais ou menos aqui nessa distância, já que a imagem é uma perspectiva, não podemos confiar 100% na imagem. E mais uma vez, CTRL, SHIFT, T, né? CTRL, J, aliás, para duplicar, CTRL, T. E movemos esse padrão aqui mais para cima. Então vou deixar aqui mais ou menos na mesma distância. Clicamos em Enter para poder confirmar. Vamos juntar todos esses layers aqui. Só que antes eu já vou duplicar. Ctrl J, Ctrl T e Flip na horizontal. Posiciono aqui do lado primeiro. Mais ou menos nessa distância. Puxamos aqui um pouquinho para baixo. Ok? Vamos fazer esses padrões aqui também. Né? Já vou aproveitar para fazê-los. Vou fazer aqui mais arredondado, de 10 eu vou colocar 20 pixels. Vamos deixar aqui mais ou menos desse tamanho. Fazemos aqui só um detalhezinho só para deixar diferente esse padrão, não fique tão retangular. Eu vou apagar esses pontinhos aqui clicando com a ferramenta pentool. É né? simplesmente apagando aqui os pontinhos. OK. Agora aqui eu acabei tirando quase tudo, né? <risos> Vamos fazer o preenchimento aqui agora com a ferramenta Pentool. Vamos preencher aqui com a cor e deixar a borda como zero. Rotacionamos. Nesse caso, eu vou copiar o estilo aqui que nós adicionamos nesse objeto anterior. Vou só clicar aqui duas vezes. Vamos adicionar o mesmo Inner. No caso, Inner Stroke. Né? No Color Overlay, vou deixar como branco. Perfeito. Perfeito. Aqui eu vou aumentar um pouquinho esse shape. Acho que ele ficou pequeno aqui nessa ponta. Então aumentamos um pouquinho com o Ctrl pressionado. Está bom aqui. E mais uma vez vamos utilizar o atalho de cópias. né? Então vamos fazer aqui um Ctrl J, Ctrl T. Antes disso, aliás, vou apagar aqui só para mostrar um detalhe para vocês. Vou deixar aqui com a cor amarelo nesse layer. E agora sim, Ctrl J, Ctrl T... Vamos duplicar aqui para baixo, na mesma distância, e ENTER. Agora o atalho é CTRL, SHIFT, ALT e T, várias vezes aqui até duplicar a quantidade que precisamos para esse tipo de objeto. Juntamos todos eles com o merge, então, já vamos fazer aqui um CTRL E, para juntar todos eles. Vamos duplicar novamente, CTRL J, e vamos mover para o lado aqui. Então movemos para o lado e temos aqui mais uma sequência, ou mais um padrão, né? Juntamos todos esses objetos agora com o Ctrl E, para dar esse merge, né, para juntar tudo. E nesse padrão aqui que eu quero mostrar para vocês mais um detalhe importante. Mais uma vez, nós vamos fazer o uso da ferramenta Offset. Só que agora eu tenho que manter esse backup aqui. Tá? Então Ctrl J para duplicar esse documento ou esse layer. Vamos lá em Offset e vamos aplicar o Offset aqui na horizontal e na vertical. Né? Nesse caso... Só na vertical tá bom, o horizontal eu posso deixar como zero. E vamos aplicar o offset na vertical somente. Então vamos deixar aqui um offset pela metade, né? De 1024. Nós recordamos que é a metade do valor do documento. E agora eu pego esses objetos aqui de baixo e vamos duplicar. Então selecionei CTRL J, duplicamos somente essa parte de baixo aqui. Vamos aproximar um pouquinho mais para ver, né? Temos somente essa parte de baixo. Aqui na parte de cima, nesse layer anterior, eu vou apagar a parte de, de baixo, já que ela foi duplicada. Então selecionei e apaguei. Ctrl D para poder tirar a seleção. E visualizamos mais uma vez aqui o layer de cima. Agora aproximamos aqui os dois layers até encostar os dois, para fazer aqui o efeito de continuação. E vou apagar esses pontinhos de lado aqui com a ferramenta laço. Eu vou pegar esses pontinhos aqui que estão duplicados. Lacei e deletei. Faço o mesmo aqui do outro lado. Lacei e deletei. Então Ctrl D mais uma vez. Observem que eu deletei aqui uma parte que não era para remover, né? Então fazemos aqui um Ctrl Shift Z, ou Ctrl Z aqui no caso do Photoshop. E agora eu vou selecionar com a ferramenta retângulo para não ter esse perigo. Né? Selecionar alguma coisa a mais. Então, deletamos, selecionamos e deletamos. E temos aqui mais um padrão. Aqui só para disfarçar um pouquinho, vocês podem selecionar essa parte aqui. Vou selecionar aqui em cima ou descer um pouquinho. Mesma coisa aqui do lado, selecionamos. E com a ferramenta Move e clicando com a seta do mouse, podemos mover. Aqui pegou um pedacinho aqui da parte de baixo, né? Então vamos fazer a seleção novamente. Agora sim, movemos para baixo aqui. E temos aqui uma distribuição melhor. Para finalizar esse, essa repetição, vamos juntar aqui os dois layers, as duas camadas, transformar, vamos deixar aqui um, um pouquinho maior, então seleciona a camada e transformamos no CTRL T. Aqui quando eu tento transformar, veja que ele está selecionando só a área que já estava selecionada, então CTRL D para tirar a seleção, agora sim CTRL T, vamos aumentar a, a seleção aqui do, do nosso documento, Aqui eu vou deixar bem aqui em cima, tá bom? Selecionamos a parte de baixo aqui com a régua. E criamos aqui a seleção com a ferramenta retângulo. Para finalizar, botão C de Crop. E recortamos aqui o documento para que fique nesse tamanho. E agora invertemos o fundo com o Ctrl I. Mais um padrão criado. Agora vamos selecionar aqui então todo o documento. Vamos lá em Edit. Vamos aqui em Define Pattern. E vamos colocar como padrão... 3. Clicamos em OK. No padrão 3 ele não se aplica ao solado, mas se aplica à tira. Então vamos supor que eu tivesse aqui uma tira bem aqui ao lado do chinelo, né? Eu posso clicar duas vezes, adicionar um padrão, e nesse padrão nós vamos aplicar aquele padrão que nós vimos anteriormente. Aqui no size ou no tamanho, vou deixar um pouquinho maior, né? Vou ter que ajustar aqui para 8 pixels ou 9. Aqui tá bom, vou tentar centralizar o padrão aqui com a ferramenta Move. E temos mais um padrão. Bom pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Tá uma videoaula, acredito eu, que bem completa sobre padrões. Só um detalhe: esse padrão aqui ele não saiu correto. Observem que aqui por algum motivo não saiu correto. Então volto aqui no meu documento. Posso juntar tudo com um CTRL E aqui. Ou, inclusive eu vou deletar só essas partes de cima aqui para não ficar muito confuso. Né? Vamos duplicar aqui o padrão mais uma vez, só para conferir o que está acontecendo. O botão C, aumentamos aqui a distância do nosso padrão. Vamos movimentar a parte de baixo aqui para cima. Então vamos deixar aqui o início com o fim. E observem que realmente né, o padrão não está encaixando. Então eu vou posicionar o padrão aqui na área correta, que vai ser mais ou menos aqui. Vamos descer aqui com o botão de seta do teclado. Descer aqui mais ou menos até a área correta. Vai ser mais ou menos aqui. E agora eu posso inclusive... Vamos marcar aqui a altura correta, né? Então vamos pegar a ferramenta de, de régua mais uma vez. Vejam que o padrão ele vai finalizar nessa altura aqui. Aqui embaixo, eu não sei se vocês estão percebendo, mas... Essas formas aqui do lado também não estão repetindo. Então vamos fazer aqui só essa correção né, para não ficar, não ficar errado aqui o nosso padrão. Então selecionamos mais uma vez com a ferramenta retângulo. Vamos duplicar aqui ou simplesmente recortar aqui o nosso padrão com um o Crop. Aqui está bom. E agora eu vou fazer aqui o seguinte. Vamos mover essas pecinhas aqui para cima um pouquinho. Vou selecionar todas elas com a ferramenta de seleção retangular. Movemos somente esses padrões aqui para cima. Vou deixar aqui, mais ou menos aqui, uma continuação. né? Clicamos em OK, não precisa nesse caso. Vou apagar esse padrão aqui de baixo. Vamos apagar aqui os dois lados. Aqui eu vou selecionar. Dois padrões aqui, CTRL J, CTRL T e movimentamos eles para baixo. Só para a gente poder distribuir melhor aqui os padrões, vamos fazer aqui o seguinte. Eu tenho que pegar a ferramenta de laço, mover esse padrão ou essa parte do padrão aqui para cima, né? Ajustar a distância. Aqui, inclusive, eu vou fazer de uma forma mais abrupta, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos deletar todos esses padrões aqui dos dois lados. Ctrl D, Ctrl J, Ctrl T. Vamos mover esse aqui para cima. Que vou deixar aqui mais ou menos nessa direção, nessa distância aqui, né? OK? Ctrl Shift T. E aqui está bom. Então temos aí mais uma vez o nosso padrão. Seleciono. Vamos criar agora um outro padrão só para comparar os dois, né? Vamos colocar aqui como Padrão 04, já criamos o 03 no vídeo anterior. Voltamos aqui no shape mais uma vez e eu vou trocar o pattern para o novo padrão que nós criamos. Então, trocamos o padrão, clicamos em OK e observem que agora sim está correto. Então, a continuação do padrão aqui na vertical está perfeita. Bom pessoal, é isso. Como eu já falei anteriormente, vamos repetir aqui mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se você gostou já aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, clicando logo aqui abaixo no botão inscrever-se, ative as notificações e deixe aquele apoio através do seu like. No mais, eu vou deixar aquele grande abraço a todos e bons estudos!